Fala, galera do Khan Academy. Então, neste vídeo continuaremos aqui a falar um pouco sobre fatoração polinomial e desta vez nós iremos abordar a fatoração por substituição. Vamos lá. O seguinte exercício nos pede que fatoremos a expressão x mais 7 ao quadrado mais 2y vezes x mais 7, mais y elevado à quarta. E o exercício também nos diz que podemos fatorar a expressão como u mais v, onde u e v são valores constantes ou expressões de apenas uma variável cada. Então, neste momento, eu peço que você pause o vídeo e tente resolver aí por conta própria. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que olhar a expressão polinomial dada pelo exercício e nos perguntar como que nós vemos ela em termos de u mais v ao quadrado. Bom, um jeito de facilitar o desenvolvimento desse exercício é desenvolver este binômio aqui, esse u mais v ao quadrado. E nós já vimos muitas vezes esse tipo de expressão aqui. Então, esse u mais v ao quadrado será u quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, mais 2uv mais duas vezes o quadrado do segundo, que é v quadrado. E a pergunta que fica é: essa expressão aqui do quadrado do binômio Realmente corresponde de alguma forma ao nosso polinômio? Podemos começar a ver que sim a partir deste primeiro termo aqui. Já que se x mais 7 ao quadrado for igual ao quadrado, então teremos que u é igual a x mais 7. E aplicando esta mesma linha de raciocínio aqui para o último termo, nós chegaremos na nossa resposta. Então, de acordo com o desenvolvimento do nosso binômio aqui de cima, este último termo, o y elevado a quarta, ele deve ser igual a v. Então, temos aí que o nosso v será y. Ao quadrado. E agora, este método de fatoração nos permite aqui no caso do binômio confirmar os nossos resultados com o termo aqui do meio, já que sabemos que esse termo aqui deve ser igual a 2 vezes u vezes v, que é justamente o 2y² vezes x mais 7. Então, Concluímos aqui que esta expressão polinomial de fato corresponde ao padrão proposto aqui pelo exercício. Agora, usando esse u e esse v que nós achamos aqui, nós podemos fatorar a expressão. Então, usando o binômio como base, teremos x mais 7, e eu até utilizarei parênteses aqui, tá? mais y, tudo elevado ao quadrado. E vale lembrar que nós poderíamos escrever essa função aqui sem utilizar os parênteses também, que seria a mesma coisa. Vamos aqui, então, fazer outro exemplo. E aqui, novamente, o exercício nos propõe a fatoração de uma expressão. Expressão essa que é 4x² menos 9y². Quadrado. Só que, dessa vez, o exercício nos diz que a fatoração pode ser realizada como u mais v vezes u menos v e não pelo quadrado binômio, como foi lá no exemplo anterior. E lembrando que u e v são valores constantes ou expressões de apenas uma variável. Como sempre, eu peço que você pause este vídeo e tente resolver por conta própria. Pronto, vamos lá. Assim como no exercício anterior, nós iremos olhar primeiro para esta expressão aqui e tentar ver como que ela encaixa na expressão em função de u e v que o exercício nos deu. E sabemos que essa expressão aqui que o exercício nos deu nada mais é do que uma diferença de quadrados, já que essa multiplicação aqui vai dar justamente a diferença do quadrado de u pelo quadrado de V. Então, sabendo disso, podemos dizer que 4x será u e 9y será v. Com isso, u é igual a 2x, que é a raiz quadrada de 4x, e, da mesma forma, v será 3y. Com isso, temos a primeira parte do exercício feita. Então, podemos agora realmente fatorar a expressão. O mais v seria 2x mais 3y e o menos v seria 2x menos 3y. Então, está aí a forma fatorada da expressão polinomial que o exercício nos deu. 2x mais 3y vezes 2x menos 3y. Então, galera, neste vídeo nós fatoramos duas expressões um tanto quanto complexas de forma muito fácil, utilizando a fatoração pelo método da então, é isso, galera. Nós nos vemos aqui pelo Khan.